Inova Seja bem-vindo a mais um Inova Hoje nós vamos falar com você sobre carboidrato. Vamos começar? O carboidrato está presente na nossa alimentação desde sempre. Uma das porções mais importantes do carboidrato é a fibra. E existem muitos tipos de fibra que a gente pode hoje utilizar na alimentação. As fibras insolúveis e as solúveis são as mais comuns. As fibras têm um importante papel na nossa microbiota, ajudando na saúde do nosso intestino. Elas também ajudam na prevenção de alguns tipos de câncer e também ajudam no controle da glicemia. É muito importante ter uma alimentação rica em fibra e nós vamos ver ao longo desse debate o quanto isso pode ser preocupante nos dias de hoje. Para que o carboidrato seja absorvido pelas nossas células, a gente precisa lançar a mão da insulina. E a insulina trabalha em conjunto com os transportadores de glicose. Entre esses transportadores, nós temos o glúteo e o SGLT. O GLUT é uma família de transportadores muito importante na prática de atividade física. O glúte 4 é o principal relacionado à entrada de glicose na célula muscular. Para os diabéticos, ele tem um fator muito importante. A atividade física aumenta a produção desse glúte 4 e faz com que a glicose seja melhor absorvida por esses indivíduos. Uma outra relação importante que nós temos com o carboidrato é o índice glicêmico. Esse índice é avaliado a partir do consumo de alimentos e o aumento da glicose sanguínea dos indivíduos. Ele pode ser alto, médio ou baixo. É importante alertar que o índice glicêmico pode ser calculado a partir da glicose e do pão. E isso faz uma grande diferença no valor desse índice. Algumas pessoas acabam confundindo esses dados e dando valores de alto índice glicêmico para alimentos que foram, na verdade, calculados a partir da glicose. Tem que ficar atento e entender um pouco mais sobre isso. Nesse caso, o nutricionista é indispensável para te orientar nesse sentido. Veja que avaliando o gráfico, nós temos os índices glicêmico alto, médio e baixo. Se você avaliar um alimento tendo como padrão a glicose, eu terei um valor de 70 como um alto índice glicêmico. No entanto, se o meu alimento padrão foi o pão, e eu estou comparando o alimento com o pão, para eu ter um alto índice glicêmico, esse alimento tem que ter um valor maior do que 95. Isso dá muita confusão entre as pessoas, então é preciso ficar atento. A análise do índice glicêmico não é tão simples assim. Veja que a curva do índice glicêmico pode levar a vários cálculos. Um alimento que tem um alto índice glicêmico pode levar ao armazenamento de gordura e até mesmo o aumento da fome. No entanto, a área sobre a curva é importante ser analisada. Alguns alimentos que têm uma baixa área sobre a curva podem ajudar na queima de gordura. É importante observar a área da curva abaixo do nível de jejum. Isso pode ajudar na determinação de alguns fatores que são importantes no índice glicêmico. Um alimento, por exemplo, que se encontra abaixo da linha de jejum pode aumentar a fome e o armazenamento de gordura. Enquanto um alimento que se encontra com a curva acima da linha de jejum, mas sem uma grande amplitude, pode ajudar na queima de gordura. É importante entender um pouco mais sobre isso antes de fazer a escolha dos alimentos. Outro dado importante sobre o índice glicêmico é a carga glicêmica dos alimentos. É uma relação entre a quantidade de carboidrato e o índice glicêmico. Nós temos aqui um exemplo claro sobre como às vezes as pessoas confundem índice glicêmico e carga glicêmica. Nós temos a banana e a melancia. O índice glicêmico da banana em relação à glicose é de 52 e a melancia é de 80. Isso coloca a melancia como um alimento de alto índice glicêmico. No entanto, quando nós consumimos 100 gramas de banana ou 100 gramas de melancia, a quantidade de carboidrato que estamos consumindo é diferente. Isso faz com que a carga glicêmica da banana seja maior do que a carga glicêmica da melancia. Quando essa diferença é muito grande, isso pode levar a alterações de fome e saciedade. Então, é importante observar, além do índice glicêmico, a carga glicêmica também da refeição. Ela normalmente é calculada para refeições mistas e vale a pena ficar atento a isso. A alimentação que tem uma grande quantidade de carboidrato acaba aumentando essa carga glicêmica e isso pode ser prejudicial ao organismo. Uma outra forma também de se usar o carboidrato é muito comum entre os praticantes de atividade física, que é a sobrecarga de carboidrato usado em períodos que antecedem as competições é uma estratégia que é utilizada por alguns atletas para que ocorra o aumento da armazenagem de glicogênio. Inicialmente, se retira o carboidrato do treinamento e depois se aumenta o consumo de carboidrato. Em oposição à sobrecarga de carboidrato, nós temos hoje a dieta low carb, muito comum, sendo utilizada pela maioria das pessoas com o intuito de perder peso. Cabe uma ressalva de que essa dieta é restritiva e que se manter numa dieta como essa por um período muito grande de tempo pode ser muito difícil e, por consequente, o indivíduo vai acabar voltar a ganhar peso. A gente recomenda que, ao invés de fazer uma dieta low carb, você tenha estratégias low carbs para períodos onde o indivíduo não consegue mais ter perda de peso. A diferença entre fazer uma dieta restritiva e usar a restrição como estratégia nutricional faz toda a diferença no seu tratamento. E por isso, para que você consiga o um maior sucesso no intuito de conseguir o seu objetivo, é importante que você tenha um profissional acompanhando. Ele vai saber o momento certo e a dose certa para introduzir essa estratégia no seu plano alimentar. Vamos ver um exemplo de como isso pode ser complicado quando avaliamos simplesmente o consumo de uma refeição low carb. Nós temos aqui uma preparação, um crepe low carb, à base de ovos, queijo parmesão, creme de leite e carne. Observe que quando nós avaliamos essa preparação, alguns ingredientes ficam deficientes, entre eles a fibra que está em verde nesse círculo. Outros ingredientes, como o sódio, ultrapassam 100%. Isso pode levar o indivíduo a ter algumas deficiências nutricionais. Observe com relação às vitaminas, como a gente não consegue atingir as recomendações de vitaminas com o consumo desse alimento. Observe também que apesar de ser um alimento de fonte proteica, alguns aminoácidos indispensáveis não atingem um score adequado o que pode ser complicado quando se pensa em consumo a longo prazo. Outra observação importante é a distribuição calórica desses alimentos. Óbvio que são baixos em carboidrato, mas se você olhar o quadro vermelho, indica uma alta concentração de lipídios e também de proteínas, já que a principal fonte alimentar aqui é proteica de origem animal. Isso pode ser um complicador para indivíduos que, necessitam de uma baixa ingestão de calorias. Basta você observar a quantidade de calorias de uma porção dessa preparação. Apesar da carga glicêmica estar baixa, no valor de 2, a caloria de uma porção é de 156 kcal. Esse alimento apresenta um índice de inflamação de menos 11, significa que ele pode levar a uma leve inflamação. Ele apesar de ser boa fonte de proteína, e riboflavina e selênio, é rico também em gordura saturada e gorduras trans. Um grande alerta é que o alimento é pobre em fibra. Dietas com baixo consumo de carboidrato provavelmente não alcançam as quantidades recomendadas de fibra para a dieta. Isso pode ser um complicador quando a gente pensa em microbiota intestinal, principais complicações do intestino como câncer de colo de intestino e outros problemas como constipação intestinal. Você já viu que o carboidrato é um nutriente bastante complexo e que a gente ainda poderia ter muita coisa para discutir sobre ele. Mas o principal objetivo do Inove Nutri é trazer a discussão para o debate. Fique à vontade para compartilhar os nossos vídeos e fazer perguntas. É um prazer ter você aqui conosco. O Inove Nutri é feito pra você. Até lá. Inova Inutri. Inova e Nutri. Inova inutri.